Em entrevista nos Estados Unidos, Lula fez críticas a Jair Bolsonaro e disse que o Brasil passou quatro anos se marginalizando. O mundo dele terminava e começava com a fake news, de manhã, de tarde e de noite. Ele me parece que menosprezava relações internacionais, fecha aspas, disse o presidente Lula em entrevista nos Estados Unidos. Todas as forças que tinham que cuidar da segurança de Brasília estavam comprometidos com o golpe, todas as forças, inclusive, nós tivemos que fazer uma intervenção no estado de Brasília, o governador, que tivemos que fazer uma intervenção na segurança de Brasília, colocamos o um interventor para colocar ordem na casa. Isso o presidente Lula em entrevista nos Estados Unidos. E para ajudar meu canal a alcançar mil inscritos, curte, comenta, compartilha e segue. E assim também você avisa o algoritmo que você dá valor a esse tipo de conteúdo. E outra coisa, já acompanha também nas outras redes sociais para não perder nenhum detalhe.